O Lucas é a prova do que a educação pode fazer por uma vida, uma família e uma comunidade. O Lucas foi sempre um bom amigo para mim. O Lucas sempre foi uma pessoa muito dedicada, né? Tomava o rumo da escola às cinco da manhã todos os dias. Desde guria ajudava na roça. E sonhava fazer faculdade na cidade. A faculdade ela propicia com que as pessoas uh, se enriqueçam cresçam e estejam preparadas para enfrentar este mundo que aí está. O curso de administração da FSG despertou no Lucas a possibilidade de transformação da residência da família na colônia em um centro turístico de referência na estrada do imigrante. Ele chegava às 11h30, meia-noite, Lucas, chega, tem que dormir agora. Aí no dia seguinte ele repassava, ele revisava todo o conteúdo. Isso tem que aplicar aqui, tem que melhorar aqui, tem que buscar lá que a gente fizesse faculdade junto. A formatura foi inesquecível. Ah, meu Deus do céu, Eu fiquei. Meu Deus. <risos> a gente que acompanhou o crescimento, os anos de estudo, e chegar a se formar, é muito bonito ver ele lá com o diploma na mão. Corre as lágrimas para a gente e para ele também. É uma emoção muito bonita da família. Ele disse pai, mãe, olha que isso aqui, vocês têm merecimento e é... Seria como que fosse vocês hoje passando a se uma. Aí aquilo tocou a gente, que tá louco. <risos> o Lucas uniu a sua família em torno do mesmo ideal, motivado pelo seu incansável desejo de crescer e as oportunidades abertas pela FSG. E a gente se sente até importante, a gente se sente donos de uma história. A gente tem uma história para contar e comprovar. A história do Lucas é a nossa história. FSG ser grande é ter você